Alô, alô, confirma, Tóquio, sem medalhas, 99, sem medalhas, sem medalhas, então, tá confirmado, sem medalhas para o Brasil. EBC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! só sabe galera, beleza? Marca histórica para o Brasil, hein? Alcançamos 100 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos. A centésima medalha veio depois que o Yeltsin Jax, que já havia ganhado uma medalha de ouro nos 5 mil metros, ganhou mais uma em outra competição, dessa vez nos 1.500 metros. Ele não só entrou para a história como responsável por ajudar o Brasil a alcançar essa marca, como também bateu o recorde da modalidade. Ele correu 1.500 metros, 1,5 km, em 3 minutos e 57 segundos. Tava com pressa, cara, hein? E olha, o que é mais legal é que o Brasil já até superou a marca de 100 medalhas de ouro, viu? A Carol Santiago, da natação, venceu os 100 metros livres e garantiu a segunda medalha de ouro dela lá em Tóquio. Não satisfeita, ela ainda ajudou o time da natação de revezamento a conseguir a medalha de prata nos 4 por 100 metros. A Carol, que tem uma alteração congênita na retina, praticava natação convencional até 2018, quando decidiu migrar para o esporte paralímpico. Se adaptou tão bem que até o recorde mundial dos 50 metros ela conseguiu bater. Aliás, quebrar recordes é com ela mesmo, hein? A Carol é a primeira brasileira a conseguir duas medalhas de ouro numa única edição dos Jogos Paralímpicos. A natação e o atletismo são até agora as modalidades mais fortes do Brasil em Tóquio. Juntas, elas somam 12 medalhas de ouro. O Brasil segue firme entre os 10 primeiros no ranking de medalhas lá em Tóquio. Eu não vou nem arriscar a falar a posição exata aqui, porque enquanto a gente está gravando, alguém pode estar tá ganhando mais uma medalha nesse exato momento lá em Tóquio. E olha, eu não estou exagerando não, viu? O Brasil ainda deve ganhar mais medalhas até o final dessa edição dos Jogos Paralímpicos. Aliás, é o que tem feito o Brasil até agora, né? Que sucesso, hein, rapaz? Aliás, como é que é sucesso em japonês? Fico. Então é bom ficar ligado na TV Brasil, acompanhando os Jogos ao vivo. Dá um like no vídeo para dar uma força para a gente, claro. E se inscreve aqui no canal, além de ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio.